Fala Guerreiros, eu sou o Thiago Fracão, seja bem vindo a mais um vídeo, galera, estou aqui trazendo para vocês mais uma exploração, mais uma lenda nova e hoje pessoal, se liga só, estou aqui na frente dessa casa, olha a situação disso, pensa numa casa assombrada, Galera, foi me passado a localização aqui, dessa, é uma fazenda aqui pessoal, foi me passado a localização, pediram para mim vir aqui e fazer uma investigação sobrenatural. Quem me pediu foi o Fábio, ele é dono aqui do local, ele comprou essa propriedade e a casa está aqui ó, pediu para mim vir aqui e fazer a investigação, porque o local... É, é muito assombrado Ele me passou a história, pessoal, dessa casa aqui E a história eu vou contar no vídeo de noite Que eu vou vir aqui fazer a investigação sobrenatural Hoje eu vou fazer a exploração E mostrar detalhes dessa casa pra vocês Beleza? Deixa muito like, se inscreve no canal E bora pra mais uma exploração Bom, galera, olha essa casa, mano Vamos dar uma olhada nela aqui por fora Só pra... Pra gente ver, cara, a situação dela Ela é muito antiga, uma casa centenária Se liga, mano Olha o tamanho disso Caramba, cara E ó Se liga só Mais parte aí, ó Vou dar a volta nela Caraca, velho. Olha isso. Uma entrada aqui, pessoal. Acho que era uma entrada que ia lá pra casa. Caramba, velho. Galera, pensa na, num local aqui que é muito sinistro. Eu já entrei dentro da casa, pessoal. Já entrei. Porque o, o rapaz que me chamou, o Fábio, ele estava aqui. Ele veio mostrar o local pra mim. Contou a história pra mim do local aqui, o que aconteceu. E eu entrei ali, ele mostrou detalhes ali pra mim da casa. Então, eu vou mostrar agora pra vocês, galera. Eu vou estar volvindo aqui à noite pra fazer a investigação. O Fábio, ele não quis aparecer no vídeo, pessoal. Mas, ó, se liga, mano. Isso Tá um barulho. Ah, cara, é cirquileto. Cara, ah, isso aqui, cara, tá dando choque, ó. Cara, já pensou ela ali, tomo choque, mano. E agora? Só que dá pra me passar aqui? Deu, deu, deu, deu, deu, deu. Rapaz, olha aí, galera. Cara, pensa na casa enorme, pessoal. Vamos entrar ali dentro agora. A janela. Olha aí Licença Tem umas garrafas aqui Que ele falou que o Que o pai dele colocou essas, essas, Algumas coisas aqui dentro Opa Susto, mano Cara, ah, olha isso Que local bizarro, mano Olha a parede Um quarto Olha lá Galera, sério, essa casa é assustadora, mano, de dia ela é assustadora. Ó, mais umas bebidas aqui, isso aqui foi eles que colocou, tá pessoal? E quem quiser saber a história dessa casa aqui, vai ter que assistir o vídeo de noite que eu vou vir fazer a investigação. Olha esse fogão Caramba, velho Olha esse forro, mano do céu entrar sozinho aqui dentro dessa casa aqui é sinistro mano. ó, isso aqui era uma cama pessoal, isso aqui era uma cama ser é louco, mano, é feito de caibo, madeira ó, aqui é uma dispensa a cara na teia de aranha. Na descansa. O banheiro cheio de teia. Olha essa pia, mano. Cara, que tamanho de banheiro é esse? Chuveiro, ó. Você é louco, velho. Né? Não. Aqui é uma varanda. Tem uns maquinários aqui, eu acho, uns fornos. Janelinha aqui que saiu do banheiro, ó, a madeira caiu. E a casa tá caindo, velho. Essa parte aqui tá caindo o tanque. Ah, cara, eu não cheguei a ver aquele forno lá. É, galera. Pensa na casa assustadora. Sabendo a história aqui do local, dá mais medo ainda. Eu vim aqui pra... Para ele poder contar para mim a história, ele pediu ajuda para mim fazer a investigação aqui no local, né? Aí ele contou a história do local para mim, pediu para mim vir fazer a investigação. Aí eu falei para ele que ia vir de dia, né? Para fazer a exploração, tudo. Aí ele veio junto comigo, me mostrou a casa e falou que de dia ele entra, mas de noite ele não tem coragem. Só que eu vou contar a história desse local lá no vídeo que vai sair à noite no Tiago Furacão, porque eu vou estar voltando aqui. Pra fazer investigação sobrenatural Se liga galera Essa é a casa Casa sinistra mano. Ó Vou Fechar aqui essa porta outra coisa para vocês não acabou ainda não tá é uma parte aqui faz parte da história dessa casa esse local aqui galera ah céu se liga olha isso uma casinha de boneca e faz parte da história da casa, hein, galera? Olha como tá isso aí, cara. Tudo destruído. Tá tudo arrebentado. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui vídeo aí fazendo a exploração de mais uma lenda nova que tá pra vir aí pro canal, é uma história bem sinistra, então, pra quem não foi inscrito lá no canal Thiago Furacão, já corre lá pra poder se inscrever, e fique ligado, que ainda essa semana vai ter vídeo dessa casa aí, que eu vou vir fazer investigação, deixa muito like, se inscreve no canal, tamo junto, é nóis, falou, fui!